Aqui na Dinamarca eles têm um esquema bem legal, né, de reciclável, de, de separar as coisas e eu acho isso bem interessante. Tanto é que eu fiz um vídeo já indo em segunda mão aqui, porque por causa dessa separação do lixo, né, de tudo isso, ele, o mercado de segunda mão aqui, de usados aqui na Dinamarca, é bem grande. Então, todo lugar que você vai, eles têm loja de segunda mão, eles têm brechó, é, às vezes no próprio lixão, perto do lixão... Tem assim, uma loja, né, uma segunda mão que vende materiais de construção, vende móveis, vende roupa. Então, assim, algo bem interessante, algo bem forte aqui na Dinamarca. Mas por quê? Porque eles são bem organizados nessa área. Por exemplo, aqui você não pega o seu lixo, o lixo normal da cozinha, né? Que você tem aí em casa, papel, essas coisas assim, você joga ali na lixeira normal. Mas se você tem uma grande quantidade de lixo, como eu já mostrei, como eu já falei em outro vídeo, no vídeo aqui que eu faço da segunda mão, né, do brechó aqui da Dinamarca, eles têm essa, esse esquema de, de você não jogar na lixeira, simplesmente. Na lixeira você joga papel pequeno, né, por exemplo, um pedaço de papelão, tudo bem, é, ou às vezes o, o lixo ali da cozinha, ali, com comida, ou plástico, ou as coisas que você usou dentro de casa, pequeno, eles têm ali separadinho, tem o vidro também, e também tem só alimento, se é o resto de comida, alguma coisa assim, é separado também. Então é papel, vidro, plástico e lixo ali que se mistura, fica molhado, né então você acaba jogando ali no lixo normal. Mas se você tem coisas muito grandes, por exemplo, ah, você quer jogar um sofá que você não quer mais, ou você quer jogar um, um computador, ou sei lá, alguma coisa que você não quer mais ou que não vai usar mais, você precisa ir até um lugar específico, que é o lixão daqui. Chegando lá, você vai encontrar é, vários setores, né, ou vários containers, e nesses containers você precisa jogar ali as suas coisas, por exemplo, um pedaço de madeira, ou papelão, ou até mesmo eletrônicos, é, como fala, metal, vidro. Tem todo, todos os containers: é para cada coisa, roupa, e muitas vezes, desses containers eles tiram coisas boas, né? Que acabam indo para a segunda mão, como eletrônicos, muitas vezes sacos de roupa essas coisas assim acabam eles separando e indo para ir para uma loja de segunda mão algumas coisas acabam indo para esses contêineres e aí eles fazem o que precisa ser feito né não sei por exemplo com pedra tipo é, resto de construção eu acho que eles devem quebrar devem fazer alguma coisa reciclável que eu não sei exatamente mas eu sei que tudo que você for jogar em grande quantidade aqui você precisa ir até esse lugar eles não vão vir pegar, eles não vão pegar o seu lixo, inclusive o seu lixo de casa, por exemplo, o lixo daqui, do apartamento daqui, se ele estiver transbordando, se ele estiver cheio, o lixeiro não vai levar, porque tem ali o, a tampa e o lixo tem que ficar tampado. Pode estar cheio, mas precisa estar fechado, se aquilo tiver aberto, transbordando de lixo, eles não vão levar, vão colocar um bilhetinho ali pra você e falar olha querido, o seu lixo tá muito cheio, esvazia ele primeiro e depois a gente vai vir buscar é, no nível certo então é algo que eu acho também bem interessante eles não pegarem o lixo se ele tiver transbordando então aqui tem bastante regra de lixo e eu acho que a taxa do lixo aqui também é uma taxinha alta as pessoas pagam caro é, com a taxa de lixo aqui então é tudo bem organizado e tudo certinho aí do jeito que precisa ser. Então as pessoas precisam seguir essa regra aí dos recicláveis. Tanto é que, por exemplo, garrafa pet, latinha de, de refrigerante... Isso também eu mostro no vídeo de juntando latinhas como funciona esse esquema também de reciclagem das latinhas e garrafas de, de plástico. É algo que funciona muito bem aqui na Dinamarca e eu acho que eles ainda querem aprimorar e melhorar mais ainda esse lance de recicláveis, de lixo. Tanto é que agora, por exemplo, os restaurantes, quando você vai lá buscar uma comida, antes colocava no containerzinho e no plástico, né? Numa sacolinha de plástico. Agora não agora precisa ser num pacote de papel, então eles prezam muito pela essa coisa né, do meio ambiente e também de facilitar aí para que as coisas se reciclem facilmente. É assim que funciona aqui, é, essa é a regra daqui e o que eu acho bem legal é que nessa, nessa reciclagem, né as pessoas, o mercado de segunda mão funciona muito bem, tanto é que você sempre acha coisa boa nas segundas mãos, é, você sempre acha móveis bons ou sofá ou alguma coisa assim que é bom, que tá, tá dando certo. Ou elas vendem, né, pelo pelos aplicativos e tudo. Sempre também funciona aí é, essa coisa de comprar coisa usada. Então as pessoas aqui não têm vergonha de vender as coisas usadas ou até mesmo de ganhar coisa usada. Então, assim, é algo bem legal, que eu acho bem interessante aqui na Dinamarca. Eu sei que no Brasil, muitas vezes, as pessoas jogam né, as coisas simplesmente do lado de fora. Aqui acontece, às vezes, as pessoas colocarem é algo que tá bom na frente de casa. Muitas vezes... Ou eles vão colocar uma plaquinha grátis, ou você, ou eles vão, se eles quiserem vender, né, em frente de casa, eles também podem colocar uma plaquinha ali com o preço daquela bicicleta, daquela cadeira, daquele sofá, aquela mesa, ou sei lá o que que eles podem colocar na frente de casa. Mas se ninguém pegar, se ninguém comprar, eles precisam pegar isso daí e jogar no lixo certo, no lugar certo, ou doar para algum lugar para que eles possam vender aí nesses brechós, enfim. Bom, gente, é algo que eu acho bem legal aqui, essa organização, essa consciência né, de não jogar lixo na rua, de jogar o lixo no lixo, de ter tudo organizado. É algo que eu acho bem legal aqui na Dinamarca e eu gostaria muito que acontecesse em outros países aí que são bem desorganizados com relação ao lixo. Então, espero que um dia a, essa mudança aconteça e países como o Brasil ou como alguns países que eu já estive que não tem essa consciência de organização e de lixo possa mudar isso possa fazer realmente a diferença né o lixo traz muitas doenças traz bicho traz um monte de coisa ruim e acho que quando a gente tem essa consciência de limpeza de organização ajuda até a melhorar é, todo tudo isso né o saneamento básico a saúde enfim, é algo que eu acho bem legal e que eu gostaria muito que é, acontecesse em outros países, principalmente no meu Brasil, querido Brasil. Então, que a gente possa seguir o exemplo aqui, né, dessa organização de jogar lixo no lixo e não na rua e de separar aí aquilo que a gente puder separar para facilitar também a vida dos coletores, né, é, principalmente com o vidro, é, as coisas cortantes, se você jogar alguma coisa assim perigosa no lixo, toma cuidado, seringa, sempre coloca em algum contêiner, alguma caixa, para que você não machuque os coletores aí também no Brasil, tá bom? É algo que veio aí na minha cabeça agora, mas que acontece, eu acho, muitas vezes com os coletores aí de lixo no Brasil, em qualquer lugar, né? Então a gente precisa ter aí esse cuidado e essa consciência. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo, espero que você tenha gostado, se gostou deixa um curtir aí, e se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, tá bom? E deixe também seu comentário se você quiser falar alguma coisa, deixar aí a sua opinião sobre esse vídeo, e vai ser bem legal ouvir de você também, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!